Não tô acostumado com a jogabilidade aqui não, tá ligado meu garoto? Meu garoto tem o maroto. Não sei onde cair, velho. Eu vou cair nessa perto daquela usina lá, mano. Bimazas, strip. Nossa, aqui, ó, cadê? Tem umas casinhas aqui, tá ligado, mano? Mas eu acho que vai cair uma pancada de gente ali Mas nós é ruim, não tamo nem aí né, cai também Bora lá né irmão Minha botinha Eu nem sei se essa bota é masculina ou né, cara Só sei que eu tô usando Bom, eu acho que uma MP aqui né Nós é ruim Nós é bad, tá ligado Pegamos uma MP Tem alguém aqui comigo manos Falei, ó. Ah, que jogabilidade incrível, cara. Que incrível isso. É, eu sou muito, tá ligado? Muito nobesco. bisco. não tá tá Vamos correr porque aquele cara lá tá na bed com a gente, mano. <cuts> Então você vai garoto. Garoto. Garoto. Eu vou correr atrás da filha da mãe, velho. Ele atirou em mim. Ele atirou em mim. A é, filha da puta. Aaaah Jogaz Eu tô jogando muito bem só para que vocês saibam Vocês saibam das coisas Minha yeah. tá com 150 de HP aquele cara tirou 50 da gente Mas não é ruim, é bad demais, esse joguinho aqui, esse joguinho é nossa é nossa diversão de maratazem tem porta, mas sai pela janela Manos, eu não peguei uma mochila ainda, gente Falcões É boa ela não, não tem mira What the fuck? olha essa, mano M4 Ah, isso é arma, né, brother Não Para com isso, que cara, o que, rapaz Ai, meu Deus, eu tô sendo atingido Fila da Pariga Cadê tu? Cadê ele tá atrás do carro, tá vendo? Baixou, levantou Vem, garoto, vem, garoto Vem, garoto, vem, garoto, vem, garoto. Vem, garoto Vem, garoto Vem, garoto Não morre não, garoto Agora tu morreu, garoto Ah, meu Deus Tô muito lascado, velho Vou parar aqui Vamos dar uma carregadinha na vida Ele é muito lindo, meu cabelo você, é cremoso. Hum. Eu tô sem bala. Ó, outro cara lá, você viu? Mano, vai rolar treta. Pega tudo, pega tudo, pegar tudo, manso. Tudo que é de bom nós pegamos, manso Boa, moleque, garoto. Filha da puta, tem outro? Que isso, cara? Pra que essa agressividade, meu irmão? Toma na HS, na cara. Agora tu corre, né? Lazarento. Toma, HS, mano. Oxi, Maria. Mano, a gente precisa, sabe do que? Vida, viado. Vida, nós está com 112. Ah! Caroto! Que isso? Essa mesmo, brother. Bom, a sorte está do nosso lado. com essa arminha marota. A gente conseguiu acertar alguns né na lata. Será que eu troco pela AK? Eu tô com medo de trocar essa arma, porque eu muito essa arma, velho. Deixa eu trocar, vou pegar uma AK aqui, vai, mano. Carrega essa bagaça aqui. Meu Deus, cadê? Ah, filha da puta. manos, pra mim que o tiro tinha que pegar na hora que a mira ficasse vermelha, né? Então, tudo bem, fazer o quê? Ah, mano, vai! Vai, garoto! Vai, garoto! Mostra a tua garra! Uh. bem. Cadê você? Cadê sua caixinha? Opa. Não, não! Ah, Melio, eu Mano, eu tô, no, eu tô no point, viados. Ai, meu Deus. Nas costas. Pelo da puta. Como assim? Ah, tá de sacanagem que eu não tô atingindo aquele cara, mano. Ah, tá de sacanagem. Deve ser hack, mano. Meu Deus, cara. Cadê o outro daqui de trás? Aqui, ó. Vamos, vamos garoto, vamos garoto. Esse cara, garoto. Atrás de você, retardado. Atrás de você, retardado. Ah, não. Nas costas não, viado. Caralho, os caras só atiram nas costas, mano. Cai, garota. Cai, garota. Cai, garota. Meu Deus, não caiu. Tá muito surrada, mas não caiu. Caralho. o cara lá. Puts, grilo, velho. 94 de HP. Manos... Vamos ter que ver se tem algum kit médico, mano. Kit médico, kit médico. Kit médico, velho. Garoto, não tem nada, velho. Ah, não, não, não, não, não. Não faz comigo, cara. Agora não, velho. Qualquer hora nós vamos pra treta, mas menos agora! Filha da puta. Vem na panelinha, é? Aí, garoto. Boa. pegar o coletinho. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Opa! Eu já tá com nove mortes, viados Caralho E a gente tá com 94 de HP, mano Sem vida pra retornar E o cara acho que se pata tá atrás do caminhão Tá, isso mesmo, ó Ele vai vir, Vai ruxar, vai ruxar Vem, garoto, vem, garoto. Garoto, garoto Ah, não, não, não Tá sem bala, né, garoto? Tá sem bala, né, garoto? Eu preciso de um kit Aqui tem dois Boa moleque, bora Vamos recuperar essa parada aqui 94 de HP Tá de troll Que já estão atirando em mim de novo Já fiz 10 abates aqui. Tem mais negro vindo. Eu não sei nem onde tá a safe. Eu não sei se eu tô no centro dela. Deixa eu dar uma olhada. Não, a gente tá longe da safe, mano. Putz, Guilherme. Ai, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não faz isso não. Tem outro aqui do lado? Caraca, velho, vamos... Vamos tentar dar uma curada, Manos. Vamos lá, velho. Vamos lá, Cadê ele? Cadê ele? Ah, filha da puta! Ele desceu, Manos. Cento cinquenta de HP, Manos. O cara, o outro que tava atrás da gente, que atirou na gente, tá ali na casa. Acabei de ver ele. Tá trocando de arma. Ah, que isso! Que isso! Garotos, garotos, olha isso, garotos. Vai, garotos, vai, garoto. Vai, garoto. Ah, mano, é sério que tá descoberta, velho? Preciso das suas, do seu colete, mano. Preciso dos seus bagulhos. Vem aqui, garoto. Garoto, preciso dos seus bagulhos, garoto. Tomara que você tenha uma vidinha aí, mano. Bato, foca 13 abates, velho E a gente tá como? Sem bala, gente Manos, vamos lá, velho Sem bala, manos Preciso de vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida Boa, garoto Bala de MP, caralho Cadê? Cadê, cadê, cadê? Boa, boa, boa, boa, garoto, bora Bora, manos Vamos sair desse campo aberto Eu vou tentar recuperar a vida aqui dentro dessa casinha, velho Na real Na real mesmo Tô usando o drone aqui na né, nossa Será que essa partida é nossa? Seria bonitona a minha não? Matamos hum? bem até, garotos. Ai ah, caralho, é safe! Vai safe. Uh. Cinco vivos, mano. Quatro vivos, na verdade. Tô sentindo que o garoto tá aqui, mano. E aí, deixa a vida full, né, manos? Finalzinha, né? Finalzinho, deixa a vida full. Olha isso, manos. Olha isso, manos. Fala a verdade, cara. Surrei o cara, mano. Boa, boa, boa, boa, garoto. Boa, garoto, cadê o outro? Cadê o outro? Ai, mano, o outro tá lá no fundão. O outro tá lá no fundão. Boa, boa, boa, boa. Calma, garoto. Calma, garoto, que essa vai ser nossa. Na tá safe, velho. Mano, a gente tá na safe. Safe é nossa. De boaça Atrás da árvore aqui, ó. Tá vindo, garoto. Boa, garoto. HS na cara. Velho do céu Vamos lá, manos Calma, calma Tá GG O outro tá lá no fundão É ele? É nosso? É nosso? Dentro do container? É isso mesmo, garoto? Vamos lá, garoto Uou, garoto Boa, moleque é Nossa, velho Que isso Muito obrigado aí Gostou, deixa o like O bagulho, o vídeo ficou maneiro, velho Caraca, matamos quantos, manos? Foram 16, mano, garoto. 16 kills aqui. Eu acho que eu mereço muito, né, mano? Tamo junto, velho. É nóis. Até o próximo vídeo.